Procrastinar, você sabe o que é? Procrastinar seria deixar para depois, adiar, ficar ali, tal, parado, deixando o tempo passar. Erro terrível esse, provavelmente é o que está te bloqueando hoje. Entender o motivo da procrastinação é meio que complicado. Pode ser falta de motivação, falta de um motivo claro de fazer aquilo que tem que ser feito, falta de energia, muita coisa acumulada para fazer. Hoje vamos falar sobre como você pode aumentar sua motivação para estudar. O que faço e o que eu recomendo que você faça para controlar a procrastinação é identificar quando você está procrastinando. Ou seja, visualize isso e entenda que não, espera aí. Eu preciso fazer isso, por isso, por isso e por isso. Quando você está presente, você vai conseguir avaliar e começar a se analisar, e então tomar atitudes para melhorar. Entenda que você tem que tomar a ação, esse tem que ser o seu pensamento sempre. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, você tem que descobrir estratégias próprias para aumentar sua ação. Renato Alves, especialista em aprendizagem acelerada e recordista brasileiro de memorização, pode te ajudar nisso. Acesse o link na descrição desse vídeo e baixe o e-book grátis 5 regras garantidas para você ter sucesso nos estudos.